Hum. é, é isso aí bom o indivíduo ele individualiza o aspecto de percepção do verso no universo e assim ele universos através da sua perspectiva o verso pessoal e o verso coletivo de forma correspondente ao que a é ele é acessível então, entender todos esses aspectos e todos, as, todos esses pontos para poder solidificar uma dinâmica é de fato complexo e seria de pouco uso, seria improdutivo. Uma vez que o indivíduo está em imersão e está em execução dos aspectos ah, pessoais da vida cotidiana e dos sentimentos, das sensações, dos instintos e da própria experiência imersiva. Deste modo, temos o um movimento dessa percepção em imersão, que chamamos de transpessoalidade. A transpessoalidade inerte é existir. A transpessoalidade de movimento é fazer o que vocês fazem naturalmente. E assim, de modo a trazer o foco e... A plenitude ao ambiente e ao momento é de muita importância. É ter um foco direcionado ao que é de fato importante. No caso, você. Não tem como você trazer nenhum tipo de aspecto benéfico se você não pensa em você. Pensar em você não é pensar em você através dos olhos alheios, dos medos e dos receios futuros. Pensar em você é pensar em você literalmente. Eu primeiro, depois o meio, depois os meios, depois o futuro, depois o passado. E depois qualquer tipo de interação. A temática subjetiva é sustentada por você mesmo. Você literalmente filtrando tudo através do seu presente. E não mais tendo ou estando à mercê de aspectos subjetivos do subconsciente. Aspectos baseados em uma orientação onde você não tinha escolha. Agora há escolha. Agora há possibilidade de você, literalmente, estabelecer os fatores de importância, estabelecer os fatores de coerência, função, fundamento, estabelecer os fatores de expressão, estabelecer as prioridades e as funções. A mudança não é imediata, mas a mudança ocorre. E assim, a personalidade transcende o aspecto da importância social e a prioridade social e passa a gradualmente priorizar você como objetivo e objeto da liberdade em um contexto simbólico, em um contexto direcionado. E assim, a maneira com que você maneja os aspectos sutis da coerência e da coerção, trazem e traduzem aspectos fundamentais para o fundamento pessoal, social, conjugal, estrutural, sentimental, emocional. E você passa literalmente a dizer, eu quero estar assim, neste ambiente, eu quero estar desse outro jeito, neste outro ambiente e posso transcender qualquer limite, não me limitando a nada, e tendo essa delimitação em mim, no meu universo pessoal, e transcendendo qualquer condição limitante, como parâmetros, como dados, e não como imposições transfiguradas do medo, da incerteza, da insegurança, e da problematização de si mesmo, em meio à não segurança do outro. A não segurança para o outro. A não segurança para si. A inverdade ou a não verdade, com foco, e por meio do foco, e trazendo com isso, uma dissociação do indivíduo e uma dissociação da individualidade, uma dissociação de todas as habilidades que passam a ter o outro ou o meio como referência ou filtro principal. E a sua maturidade se torna algo distante, inacessível, problematizado, algo sofrido, algo onde você não consegue ser algo que você não consegue estar. Algo que você não consegue, literalmente, projetar a possibilidade de conseguir algo. Sim. O seu desejo também é baseado na sua estrutura de posicionamento e condicionamento e ambientação. Deste modo... O modelo de expressão transfigura qualquer tipo de aspecto pessoal. E só muda quando você passa a dizer, eu desejo estar aqui. Eu desejo estar em meio ao que a mim é importante. Eu desejo ser eu mesmo. Eu desejo a liberdade. Eu desejo ser livre e com isso eu desejo estar livre. E meu estado de liberdade passa a ser um aspecto meu. Um aspecto funcional. Um aspecto objetivo. E a objetividade, quando eu sou o princípio, o meio e o fim, não tem limite. Não é limitada a qualquer condição, dissociação, ambiguação o parâmetro dissociativo do indivíduo e da individualidade em seu meio. E graças a Deus. E assim temos ciência do porquê há sofrimento e porquê é permitido sofrimento, porque há liberdade de interação e há uma rigidez dessa liberdade, com uma regra condicional não percebendo a própria liberdade. A percepção da liberdade diante das escolhas e dos fatos para a configuração das prioridades é de extrema importância para qualquer aspecto do indivíduo, do meio e do todo. É isso aí. Sejam livres. Se libertem e usem o que é benéfico e o que te associa à verdade e à liberdade.